Boletim ofertas, vamos falar com o Marcelo aqui da Carizá Veículos. Tudo bem, Marcelo? E aí, Jaques, tudo bem? Bom, Marcelo, o que nós temos para hoje aqui, para apresentar aqui para todos os internautas? Então, Jaques, essa aqui é uma Santa Fé 2015, tá? com apenas 23 mil quilômetros rodados. Carro novo, único dono, carro de procedência, e essa aqui é a versão de sete lugares. Olha que maravilha, hein? vamos mostrar mais o, o carro, o diferencial para esse carro, para quem quer esse carro com qualidade, para Santa Fé, para adquirir aqui na Carizá. Isso aí, Jacques, esse carro é um carro que quase não tem a venda, são poucas unidades no mercado, está à disposição, fazem dois dias na Carizá e já é um show de ofertas. Olha só que maravilha né, que é esse carro Santa Fé, você pode conferir aqui na Carizá. E a gente mostra em detalhes para você. Né? O que, que tem né, na parte interna do carro que chama mais atenção, assim que a pessoa entra e fica impressionado? Hein? Essa, que é uma, uma Santa Fé com teto solar panorâmico. tá? É um opcional no carro também, chama muita atenção o interior creme dela. O interior, claro, hoje vem sendo uma tendência muito grande no mercado do carro SUV. Qual que é o valor desse veículo? Hoje, na oferta desse carro, que eu consigo fazer R$ Olha só, 169, você pode adquirir esse Santa Fé, é veículo de qualidade né? e claro com o padrão da Carizá Veículos, que está sempre atendendo aqui na Mário Torinho. Vamos falar, Jacques, de um Audi... A3 Sedan, tá? Com apenas mil quilômetros rodados. É isso aí, Jacques. Tá zerado, então. Zero carro novo, mil quilômetros rodados. Esse carro zero na concessionária. Hoje, se você for comprar, você vai pagar 116 mil. Eu consigo fazer um cliente que ligar hoje, essa semana, a oferta é de 105 mil à vista. Qualidade do veículo. Olha, é o um branco bonito, né? É aquele carro que realmente chama atenção. É o carro que tem a qualidade. Né? Internamente no carro, o que nós podemos destacar? Essa versão, Jaques, é a versão de entrada, tá? É, todos eles são completos, vem, já vem com controle de, de tração, já vem com todos os acessórios possíveis do carro. Só não tem o teto solar e o banco de couro, mas o carro é novo, novo, novo, mil quilômetros só. Aliás, tem, pode até, claro que pode conferir aqui no boletim ofertas, mas também tem o site da Carizá. Correto, Jaques. o site é o carizá.com.br, tá? Ok, pode, pode então verificar, tem todos os carros, claro, né? Tem vários, nós estamos mostrando apenas alguns aqui, aqui com o Marcelo, para destacar a qualidade dos veículos aqui da, da Carizar E esse Jaguar aqui, já tô, quando entrei na loja, já me chamou a atenção, né? Porque é realmente um carro belíssimo. Então, que o nosso site hoje, se você entrar agora lá, o cliente vai poder ver tem em torno de 115 ofertas, tá? Ele tem o um carro de 415 mil, como esse Jaguar é uma oferta especial, é um carro do ano 2015 com 3 mil quilômetros só. Tá? É, como ter o carro de 50 mil, carro de 30 mil, carro de 100 mil Então eu tenho um público né, para todos os modelos de carro que você quiser E além de não ter o carro que você procura no estoque Nós temos um consultor que ele trabalha só em busca de carros que a gente não tem Então se o cliente entrar no estoque lá e, e procurar um determinado modelo e não tiver Ele passa um e-mail para nós e o nosso consultor vai atrás do modelo que ele precisa Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no, no, no Jaguar aqui tem gente que nunca viu né o Jaguar né, vai ter oportunidade agora de ver aqui na carizar que é um veículo realmente belíssimo né impressionante como esse carro realmente é bonito e bom já é característica de todo o carro Jaguar né ele é um motor potente também né Marcelo esse carro é uma versão já que esse é o F Type S Tá? Essa versão tem 380 cavalos, tá? é um V8 de 380 cavalos, é, só saiu no ano 2015 essa versão S, tá? então é, é um carro que saiu agora, é lançamento ainda, né? é um carro que não tem a pronta entrega na concessionária zero né? e nós já temos a disposição aqui na carizar. Bom, aceita a troca, é, como, como que funciona nesse caso aqui do, do Jaguar ou também de, do, dos outros veículos aqui da, da Carizá? Qualquer carro, Jacques, do, do nosso estoque, uh, nós aceitamos oferta, tá? E aceitamos também como parte do pagamento de outros veículos, tá? Indiferente da marca, do modelo, do ano, da cor, enfim, tá? Uh, a troca sempre é bem-vinda. Lindo demais, hein? Jaguar aqui você encontra na Carizar, hein? Já pronta a entrega, hein? Pode adquirir. O próximo agora, Marcelo. Jaques, esse é um outro carro diferente, tá? É, também é um dos únicos carros a em Curitiba, tá? Assim como o Jaguar, esse carro aqui também é uma exclusividade, é uma M5, tá? Uma BMW M5 535 de 560 cavalos, Jaques. É um carro também em raridade em Curitiba. Esse carro tem apenas 17 mil quilômetros. Olha só, em Que maravilha! Agora, sair né, na cidade com um carro desse realmente é algo para chamar a atenção, hein, Marcelo? É um carro que, por onde passa, vai chamar a atenção, né, Jagas? Que ela não é uma simples BMW, ela não é qualquer BMW, ela é uma M5 de 560 cavalos. É um carro que deixa qualquer outro né, no chinelo, como diz o ditado popular, né? A cor dela é bonita, né? Um, é um cinza, tem uma especificação para essa cor aí, Marcelo? É um cinza metálico, é cor exclusiva da BMW, tá? É, não é um, um, um cinza qualquer, né? É cor de propaganda da M5, então é um carro bem diferente. A interna desse carro, se você ver, lindo, lindo, lindo. Bom, também aceita a troca, a negociação, é, o pagamento à vista. Né? Como que funciona aí para quem quiser adquirir essa BMW? Ó, esse carro, vamos fazer o seguinte, Jax, para você, para os clientes que estão assistindo o seu programa, tá? Esse carro, se você olhar ele no anúncio hoje, ele está anunciado por R$ 369 mil, reais, tá? Eu vou fazer para o cliente que vê a propaganda e falar, eu vi na internet com o Jax a propaganda desse veículo, eu vou fazer R$ 345 mil. Reais. Olha só que maravilha, hein? Com a BMW... Feito especialmente para você, né? aceitando a troca no veículo, né? também é como a Carizá faz aqui para todos os veículos, com boletim ofertas, oferecendo para você, né? que está acessando pela internet em todo o Brasil, em vale para todo o Brasil, né? o atendimento da Carizá Veículos.